Fala aí, molecada. Beleza? É. Eu. Fiz questão de fazer esse vídeo aqui. É, porque até Porque é um vídeo que tá, que tá no YouTube agora. Eu acabei de postar. Sobre os lances do jogo do e tal contra o Daphne. Eu tinha. Tava pré-gravado, né? Pra. para postar. Pra eu postar hoje, né? E na hora da edição, quando eu tava fazendo. É, essa. Nova botar uh, Veio a notícia que todo mundo, né, tá comentando, que todo mundo tá se. tá se falando, que é realmente a. Uh, o fim dos canais de esporte interativo. De uma maneira. tanto quanto. escrota. Para falar a verdade. Né? Uh, primeira coisa. Uh, bom para vocês entenderem. A TET, que é a empresa americana, ela tem uma questão judicial nos Estados Unidos Porém, o que, que essa empresa fez? Ela comprou a Turner, a Turner que tinha comprado o esporte Interativo em meados de 2015 Tentaram se fazer questões sobre o campeonato brasileiro Inclusive, assinando o contrato com pelo menos sete clubes da primeira e da segunda divisão. Hoje, sabe, sei lá, por algum motivo? Por a questão da lei brasileira, aquela não é muito clara, ela também não é, é, é, é muito objetiva, né? de certa forma, ao dizer que Olha, a empresa não pode cuidar de uma operadora e uma emissora de televisão. Você pode estar sujeito para outras formas, outro tipo de burlação. Pode burlar esse tipo de estado Você está estabelecimento. fazer dois, dois departamentos diferentes. Um para a operadora e outra para a questão de cuidar das questões da televisão. É uma questão simples de fazer. É óbvio que se gastou demais em muita coisa. Óbvio que se é, que dedicou muito trabalho para fazer isso. Teve um, um prédio no Esporte Interativo, era lugar de 18 metros quadrados no Rio de Janeiro. Tudo que se fez, principalmente nesses últimos três anos, quando ganhou a licitação da Tipo Segue, graças a Turner, que a Turner simplesmente pegou a emissora e jogou no lixo. Literalmente na lata do lixo Pode falar o que quiser pode dizer o que quiser O jornalismo esportivo no Brasil Está cada vez muito pior Do que já esteve Às vezes as pessoas falam pra, pra gente, muitas vezes Ah, mas foi o rádio Porque o rádio está considerado morto Por incrível que pareça, não Pode ter suas demissões num Brasil que nós temos hoje com eternas dificuldades para milhões de coisas. Mas o rádio continua em pé. O rádio ele consegue fazer com que as dificuldades feitas por conta de tudo que você já fez ao longo do tempo ela consiga se manter em pé. Hoje. É uma página tristíssima da história da comunicação no Brasil. E o pior, a Turner foi sacana com os clubes que assinaram com o esporte interativo. O mínimo que deveria se fazer era esperar, cumprir os anos de contrato e depois ver o que poderia fazer se fechava ou não. Erro, erro primário, quando você faz um contrato, como se fez na... com a Tchê agora, a, na nova situação, assim como fez também é, com a... agora a NET Ons League, que anunciaram, fizeram divulgação, para de repente o canal acabar, que tipo de palhaçada é essa? Um desrespeito ao assinante, um desrespeito àquele que é consumidor, que já paga mais caro para você ter um canal de televisão de TV aberta ou fechada. Você vai pagar R$ 150, reais, 250 reais, para ter um pacote a mais, o mais caro, para você ter as emissoras de televisão que teoricamente são as melhores. E o que, que você faz? Você simplesmente se acaba o canal, mesmo você recebendo uma audiência até razoável, os jogos que teoricamente não são importantes, a galera assiste, a galera interage, todo mundo viu isso durante tanto tempo. Se se gastou demais, eu organizava, isso não é acabar com o negócio. Erros e mais erros primários se vendeu o nome do esporte interativo para uma empresa e a empresa não soube usar pegou sucesso e tacou fora e aí, você chega e fala assim, bro para quem você fosse em qualquer mídia que você pudesse olha o que vocês fizeram demitiram mais de 280 funcionários entre narrador, apresentador Jornalistas de programa Acabaram todos os programas de sucesso Que é uma grande particularidade Do esporte interativo Do jeito de ser do esporte interativo E os caras simplesmente Destruindo o negócio A troco de money A troco do maldito do dinheiro A gente fala De tanta música né? E se fala em relação à vida, ao dinheiro, ao trabalho, dinheiro não traz felicidade. Ou dinheiro na mão é vendaval, basicamente. É inadmissível o que se aconteceu com uma das emissoras de televisão que fez a geração de muita gente que cresceu assistindo, assim como era a mesma geração, que viu o Luciano do Vale, na época do show do esporte, a Rede Bandeirante de Comunicação, assim que viu é, os tempos do do, do, da Parabólica, quando você assistia a parceria com a Rede Bandeirante de Comunicação, assim como já teve com a parceria com a Rede TV, lá no seu início, e hoje, quando eu estava estabilizado, jogaram a Batana. Até ele pegou e cagou toda a história. Não dá para negar o negócio desse, não dá para aceitar o negócio desse. Hoje é uma é um dia mais triste um dias mais tristes do na televisão do do Brasil. Que preocupa o trabalhador? Que preocupa o torcedor? Que preocupa a pessoa que gosta do seu trabalho durante o que você passa? Todos nós sabemos e entendemos que o profissional de imprensa, em qualquer emissora que seja, ele trabalha tanto para ter o seu dinheiro em casa, que passa noites fora, que viaja em estádio pelo Brasil, que viaja em estádio lá fora. E o respeito da empresa que comprou a emissora é zero. Até quando que nós Empresas que vão comprar emissoras de televisão, que não entendem da lei brasileira, e ainda por cima, tem um o monopólio da Rede Globo de, Globo, de televisão, vai aumentar mais, o brasileirão vai se encher mais, os clubes vão receber a grana ainda mais alta, vão continuar gastando que nem dois idiotas, os clubes vão continuar falindo, a ideia de uma inovação não deixaram acontecer. Mas aí você vai me perguntar: Ah, mas aí as transmissões dos jogos do brasileiro podem ir para o esporte interativo, para, para, para, para a TNT ou para, para, para, para o Space, que são canais considerados gringos? Não adianta. Os clubes vão romper contrato. Os clubes que assinaram com um o esporte interativo, claramente vão romper contrato. E aí, todo o trabalho que se fez de vacinar com os clubes, vai mais por abaixo. Você pode ter certeza. A Turner, a ATTT, enfim, essas, a Warner, fizeram uma cagada tremenda na história da televisão do Brasil. Que isso sirva de lição. Para, para, para as televisões serem ousadas Serem fojadas é, E que possam fazer jornalismo de credibilidade Para cima de tudo Ou os ou torneios façam com que tenha, que tenha a fidelidade Com o torcedor E nem aguenta mais ter um esporte da Globo com, com brasileirão prendendo os clubes A todo custo O um estadual que é ridículo Mas que os clubes são obrigados a pedir para ter mais Para poder receber salário até quando o Brasil não muda, o Brasil não anda, o Brasil não se faz nada em questão esportiva e isso se passa na televisão esportiva do Brasil, até, até quando nós vamos ver profissionais sendo mandados embora por qualquer motivo fútil? Por qualquer nube de nível de planejamento ou de ideia que aconteceu errado, por uma falha de lei. Isso é admissível. Ainda é, é completamente inaceitável. Em pleno século XXI, temos que ver uma situação que é uma aberração. Uma aberração. E é uma pena que profissionais como o Fernando Campos Como tantos do Alex Presel, né? Como, eu não sei como é que vai ser a questão do Alex Miller Em relação ao seu futuro Enfim, tiraram tantos profissionais Um cara em cima que não sabe onde vem Como ele vem, como ele aparece E aí está O jornalismo brasileiro a televisão esportiva do Brasil, tanto como jornalista impresso, como jornalista de, de televisão, está acabando aos poucos. As pessoas vão começar a olhar, para fazer a faculdade de jornalismo duas vezes antes de, de, de, de entrar no negócio. E como disse o Celso Miranda, no, no Bandeira Quadriculada, da última segunda-feira, agora, essa semana, porque ele disse, a comunicação na internet é que vai mudar o mundo. As web rádios, as rádios, a, a algo que seja voltado com a internet, vai fazer com que a comunicação chegue a outro patamar, porque as televisões não sabem fazer. Porque as televisões não sabem se organizar. Não sabe ousar, não sabe crescer, não sabe expandir. Fica dependendo de grupo estrangeiro que não sabe lei brasileira nem aqui e nem lá. Ainda mais a empresa em questão que está com o negócio judicial nos Estados Unidos e os caras ainda compraram aqui no Brasil. Lamentável. Lamentável. Deixem aí nos seus comentários, aqui nos comentários a sua opinião, a sua análise. E mais uma vez, lamento muito, fico muito triste de ver tantos profissionais que foram mandados embora para um cidadão de terno e gravata que não sabe bulufas de mercado e televisão no Brasil. É uma pena. Um abraço para vocês. E até